Boas-vindas a essa meditação com tapping para te ajudar a liberar o estresse e o medo sobre a situação econômica atual para que você possa se acalmar e experimentar a paz. O mês está começando, as contas vão chegando, aluguel, salários, boletos, fornecedores e muita gente não sabe o que vem adiante e tudo isso acaba gerando muito estresse esse estresse vem do sentimento da falta de controle, da incerteza, de tudo isso que está acontecendo no mundo agora, nesse momento em que estamos vivendo. Algumas pessoas relatam dificuldades de respirar, coração acelerado, sudorese excessiva. Você sabe muito bem como sente esse medo, essa tensão, essa ansiedade aí no seu corpo. e O exercício que eu tenho a propor é é um exercício para te ajudar a liberar esse estresse, isso não significa que as coisas vão ficar mais fáceis, nós não estamos buscando aqui por mais facilidade, nós estamos buscando aqui por mais serenidade, é isso que vai te levar ao estado de paz para que você tenha mais clareza e consiga ter novas ideias para conseguir sair dessa situação sentindo-se bem, sentindo-se com tranquilidade e paz. Eu não sei se você já fez esse tipo de exercício antes ou não, ele a princípio pode parecer um tanto estranho, mas eu quero te convidar a aceitar essa condição, a permitir-se passar por essa condição sem questionamentos, sem buscar usar a lógica aqui nesse instante. É, tudo que você vai fazer é muito simples, muito tranquilo. Você vai, antes de mais nada, notar como você se sente aí agora, nesse momento, quando você pensa que o mês está começando, que as contas estão chegando e que talvez o dinheiro não seja o suficiente para pagar todas as suas contas. Nota no seu corpo aonde ele expressa com mais intensidade, com mais força, todo medo, toda ansiedade, toda a tensão desse instante, isso, perceba, numa escala de 0 a 10, qual a intensidade dessa tensão, desse desconforto que você está sentindo, de 0 a 10, quanto é isso agora, muito bem, registra essa nota aí na sua mente e daqui a pouco a gente vai começar a dar umas batidinhas com a ponta dos dedos de forma sutil, suave, gentil em alguns pontos do rosto enquanto a gente repete algumas frases. Só para lembrar, são batidinhas suaves e gentis. Você vai bater entre as sobrancelhas, do lado do olho, embaixo do olho e no ossinho da clavícula, mais ou menos aí onde ele se encontra, no meio aí, embaixo do pescoço. Você vai simplesmente bater os dedos e repetir em voz alta ou mentalmente as frases que eu falar, e depois continuar seguindo as minhas instruções. Tá pronto? É simples, tudo bem? Então vamos começar. Tomando uma respiração profunda. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Soltando o ar, relaxando os ombros, relaxando todo o corpo. Mais uma vez, inspire. E solte o ar, se sentindo duas vezes mais relaxado. Isso, muito bem. E agora comece a bater. Entre as sobrancelhas, repetindo comigo, eu sinto essa sobrecarga. Do lado do olho, eu não sei como vou superar isso. Embaixo do olho, mas eu me dou permissão, clavícula, para começar a relaxar agora. Entre as sobrancelhas, eu sinto todo esse estresse. Do lado do olho, eu sinto essa sobrecarga sobre mim. Embaixo do olho, e ainda assim, clavícula, eu escolho começar a relaxar. Sobrancelhas, toda essa ansiedade. Do lado do olho, eu não sei o que fazer. Embaixo do olho, as coisas parecem estar fora de controle. Clavícula, eu sinto todo esse medo em mim. Sobrancelhas, toda essa preocupação. Do lado do olho, toda essa ansiedade, embaixo do olho, eu noto como é isso tudo no meu corpo agora, clavícula, toda essa sobrecarga, sombrancelhas, todo esse estresse, do lado do olho, eu reconheço como está sendo difícil, embaixo do olho, está tudo bem sentir essas sensações, Clavícula, está tudo bem admirar as coisas como elas são. Somente há espaço para todos esses sentimentos. Do lado do olho, todo esse estresse embaixo do olho, toda essa sobrecarga. Clavícula, eu admiro e honro todos esses sentimentos. Continue batendo entre os pontos, sobrancelhas. Eu permito que meu corpo relaxe. Porque mesmo que as coisas pareçam assustadoras, aqui e agora, eu estou bem. Aqui e agora, eu estou em segurança. Mesmo que eu não saiba quanto tempo isso vai durar, eu sei que vou superar isso. Não sei quando tudo isso vai acabar. Eu sei que vai acabar. Mesmo antes de ter todas as respostas, posso começar a experimentar a paz. Porque não importa o que aconteça, vou encontrar uma saída. Já passei por tantas coisas antes e vou superar isso também. Então, dou ao meu corpo permissão para relaxar. Dou um tempo para minha mente, me sentindo em paz e confiante, mesmo sem ter todas as respostas. Eu vou encontrar uma saída. Eu estou em segurança eu estou com os pés no chão, eu posso fazer isso, não sei quando isso vai acabar, mas sei que vai, porque tudo passa, e vamos superar isso juntos, me sentindo em paz e confiante, sentindo calma e serenidade, eu vou dar o meu jeito. Eu sou mais forte do que imagino. Vou superar isso tudo. Por que, estando nesse estado de paz, consigo ter ideias novas que possibilitam passar pela crise e vencer todos os obstáculos? Por que, cada vez que experimento essa paz, mais soluções se apresentam para mim? facilidade e alegria, me permitindo ajudar a mim e aos outros, porque agora consigo retomar a minha respiração, natural e habitual, sem esforço nem tensão, relaxando duas vezes mais a cada respiração. Por posso assumir o controle? das minhas emoções toda vez que pratico essa técnica e isso me empodera para agir positivamente porque quanto mais tranquilidade e paz eu experimento em mim mais resultados positivos eu sou capaz de compartilhar com todos por que sentir e experimentar essa paz é tão fácil, simples e gratificante? Por que eu tenho grandes ideias toda vez que eu estou nesse estado de paz? Agora segure seu pulso, tome uma respiração profunda e solte o ar dizendo paz. Ainda segurando o seu pulso, lembre-se de um momento onde você experimentou muita alegria, muita segurança, muita confiança e paz. Veja, ouça e sinta como se estivesse lá naquele momento de novo, agora, sentindo toda essa alegria, confiança, segurança e paz. Isso. Muito bem. Respire fundo mais uma vez, solte o ar dizendo paz, solte o seu pulso, abra os olhos e olhe ao redor. Agora olhe para dentro novamente, buscando, notar o que é que mudou em você. Você sabe que tudo do lado de fora continua o mesmo, as contas estão aí para pagar, os boletos, os fornecedores, os funcionários, o aluguel, tudo ainda está aí. Nada mudou do lado de fora, mas olhe do lado de dentro, como você se sente agora. E qualquer movimento naquela nota indica que você está numa transição. Quanto mais você praticar esse exercício, mais você vai chegar... Próximo de um estado de paz, tranquilidade e serenidade. Mas isso vai te abrir a mente para encontrar soluções inteligentes e eficazes para sair dessa situação nesse momento. Então, permita-se repetir esse exercício, se for o caso. Eu estou oferecendo gratuitamente esse exercício para você nesse momento, porque entendo... Que este é o momento da gente cooperar. E eu peço sua cooperação simplesmente compartilhando esse exercício com outras pessoas que estão também passando por essa tensão, esse estresse, esse medo diante da situação econômica atual. Meu nome é Rogério Peixoto, eu sou terapeuta holístico, analista corporal e comportamental e eu ajudo pessoas a experimentar a paz. Ajude essas pessoas a se sentirem melhor. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe, compartilhe, compartilhe e experimente a paz.